E hey, aí, censuradas! Estamos aqui no nosso terceiro dia de atividades E esse é mais um complexo turístico Dessa vez chamado Nascente Azul Aqui tem diversas opções de lazer e também para você relaxar. Aqui a gente está bem na piscina natural, tem essa cachoeira ali e você pode ficar aqui relaxando. Mais pra frente tem uma praia com quiosque, que vocês vão ver também. E também aqui do lado tem um brinquedão que se chama Loco E é como se fosse um arborismo só aqui na água, né? Aí aqui também tem a opção de você fazer flutuação e mergulho com cilindro, mas não está no pacote, você pode comprar à parte. E tem uma capela e uma coisa que eu quero muito ir, que é uma cascata, que você vai fica tomando lá massagem nas costas, deve ser uma delícia. Aí assim que você, você recebe essa pulseirinha, e você, tudo que você for fazer você coloca nela. Tem tudo aqui, tem restaurante, tem lanchonete, tem bar, toda estrutura que você precisa pra passar o dia. Hoje é o nosso único passeio do dia, então a gente vai passar bastante tempo aqui, mas também dá pra misturar com outros passeios se você quiser à tarde ou fazer o passeio pela manhã e vir depois. Aqui também tem mais outras duas atividades bem diferentes, que é o pêndulo humano e uma tirolesa, que é um pouco diferente, vocês vão ver quê. A ah, outra ponto importante é que até as trilhas aqui são acessíveis, são trilhas bem tranquilas e tem acessibilidade para qualquer pessoa poder fazer. Então vamos lá conhecer o lugar? depois da de gente se divertir lá na parte principal e aqui chegamos a uma cachoeira formada por tupas calcárias a água daqui tem muito calcário então ela tem algumas particularidades ela vai fazendo as coisas se dissolverem, tá? as pedras e tal, e aí forma essas pequenas pequenininhas em forma de degrau e até no dia a dia você percebe, por exemplo, você de aqui pra Bonito que não é, não é bom você beber água daqui. É bom você comprar água mineral na garrafa fechada, porque quem não está acostumado com essa água acaba passando mal. Quando você for lavar o cabelo também, tomar banho, você vai ver que não faz muita espuma. É bem diferente. Agora a gente vai continuar a trilha para tentar encontrar a micro usina hidrelétrica, que tá em funcionamento até hoje faz parte da história dessa fazenda. Porque todos os passeios aqui, a maioria são fazendas, tá? Então vamos lá. vocês como é. Pera aí, tô mostrando como é. Aqui tem um rio e aí esse rio passa por aqui, ó. Por essa fresta E aí vai descendo até lá. Até onde ela tá. Diz ela que não tá muito frio. Deixa eu ver se eu vou encarar.